Olá! Utilizando o roteador móvel, entrando no repositório local de conteúdos, como que nós podemos acessar o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem? No netbook do professor, após realizar o login, clique em Moodle. Uma nova tela irá abrir e você poderá, adicionar conteúdos e outras atividades utilizando essa plataforma. Lembre-se, professor, que você e os seus alunos possuem uma conta pedagógica escola e você poderá criar o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem utilizando esse ambiente e essa conta. Se você não sabe ainda qual é a sua conta escola, entre em contato com os assessores em tecnologia educacional do seu núcleo. No caso dos alunos, a conta Arroba Escola aparecerá no boletim de cada um deles. Para saber a senha de acesso, mais uma vez, entre em contato com a equipe de tecnologia educacional do seu núcleo.